Não só agora, porque estamos falando do Gamax, estamos aqui com mais um vídeo, e agora de um jogo super inovador. Nova Generation! <risos> Sumotori Dream, vocês pediram pra eu jogar essa porra, eu não sei do que se trata, eu não sei, eu tenho um cubo, é Minecraft. Vocês não estão me fazendo jogar outro mal de Minecraft não, né? Ah. vamos lá. Eu versus computador, né? Ai, cara gotta... What? Pera Que merda que é? Baixo começa Ué ah, Tá bom, vai Eita porra Ai meu carinha <risos> Gente, o que aconteceu? Pera, pera Calma Enter Empurra E backspace também Sai daqui Gente, meu carinha tem demência Ai Eu não posso cair NÃO Esse jogo, gente, ele não vem apenas só com o modo caia. Ele também vem um modo futebol. Você que joga Rocket League? Você que joga FIFA? FIFA. Isso que é jogo. Ai meu Deus, sai daqui! Ai, Ai meu Deus! Socorro, tu... Isso aqui é simulador de preguiçoso Não é possível Olha isso gente, mano, meu personagem Ele, mano, menino Você não sabe andar não, calma calma. Isso, vira Não, não me dá, marca ah, ah, Mano, eu não só caio Eu tomo explosão Sabe o que é isso? Não, você não sabe o que, que é isso Eu vou marcar gol contra, o que importa é marcar Ó oh, oh, isso, calma Vai no passinho do romano Vai, isso O passinho do romano certo não faz o passinho do Romano errado. Aí, tá indo. Que isso? Não, não, não. Ai, meu Deus. Olha o outro lá fazendo o passinho do Romano também. Não, não me derruba. Ah! O que foi isso? Olha isso, gente. Eu não tô entendendo... Eu... Eu juro pra você que eu tirei a mão, olha isso. A gente tá transando. Olha lá, ó. Yeah. Oh, que delícia. Oh. Oh. oh. Pronto, cansei. Gente! Que jogo que é esse? Mano, vocês têm que maneirar no que vocês pedem pra mim jogar. Olha isso. Ai! Alcool. Uh! Oh yeah, vamos comemorar! Uh! Oh! Oh! oh. oh. Sapateando, vai gente! Passinho Romano! Faz, faz, faz, passa... ó, ó! Ó o oh, oh. oh, Passinho Romano! Nossa senhora, eu sou ninja no Passinho Romano! Não, não me empurra! Sai daqui, vadia, cachorra! Esse jogo, também, é simulador, gente! De... Barraqueira! É tipo assim, sua cadela? Você tá achando que é quem no meu barraco? Sai daqui, piranha! Ah. Ah! Não é possível, gente. Calma, calma, eu tenho que jogar mais isso. Pera aí. Vai. Sua piranha, sua piranha. Não. Alguém me segura. Ah, ainda não acabou a luta. Tá, não conseguiu jogar nada. Parece que acabou a luta porque eu ganhei. Strike! Não dá pra ver nada. Olha que câmera. Essa é a câmera genial. Jogue sumotori no gelo. Ai. Isso aqui vai quebrar. Soca tela vadia, piranha! Ai, ai, não, não, não, não! Calma, que ele não acabou. Eu ainda posso me levantar. Não, não me encoxa! Vamos de novo que eu vou ganhar de, dessa piranha aqui que pegou meu senpai. É se conseguir andar, né? Porque nesse, aqui é simulador de passinho do romano. Sai daqui, sai, cadela ou ah, e oh yeah. Não, não, não, Esse gelo tá dando uma de recalque em mim. Vou fazer assim, ó. oh yeah! Ai, o gelo. Haha, <risos> você me herar Cadê ela? Não, não, não, não, não, não. Quem o gelo quebrará? Imagina o povo fazendo esse jogo, velho. É muita demência. Ai, tá quebrando onde eu tô. Ai, ai. Cadê ela? É, é, é. Não! Ai ah, gente, por que, que eu sempre tô caindo? Não é possível. Oh, agora vai. Esse jogo dá pra você jogar com a sua família. Com um, quatro jogadores. É muito incrível. E se você está cansado, faça passinho do romano. Ó ó. Oh, oh. Ou você está, está sem internet, precisa de algo quente. Sou motor dream. Ele é tudo isso. E um pouco mais. Eu não cairei. Alguém me salva. Alguém me salva. Não. Gente, eu vou ter que ganhar uma vez, não é possível Ele vai cair ou não ah. Vamos, por favor, sem demência Vai, seu lixo ah. Ai Ai ah. Ah. Me ajuda Gente, que isso Que isso Não, sério, me explica, olha isso esse jogo tem uma trilha sonora incrível também. Sai, vadia, vadia. Não, não, vadia. Eu não mereço ser estuprado. Morreu. Ele morreu. Morreu. Ah! Yeah! Eu tenho que me levantar agora como vitorioso. Não! Não! Não essa câmera! Não! Não, gente, eu tô, eu tô, eu tô me reproduzindo com o chão. Ai, que que tá acontecendo? Não consigo ver nada. Esse jogo tá me mostrando a textura, tá? Não, não é possível. Ah, então você é. É, é o fé da puta que acha que me vem esse daqui, né? Hein? Nossa senhora! Isso quebra! Ah! Como assim? Um bagulho dessa grossura quebra. A gente é tão gordo assim. Vamos lá. Você vai morrer aí sozinho. Piranha, piranha, piranha uh! Ai que delícia, adoro ficar nessa pussy. <risos> Bom gente, então foi isso, isso foi Sumotory Dream É um jogo pago, mas sei lá, mas se você quiser, é um dólar Compra não, que que é essa?